Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo o tutorial da música Santo do cantor Fernandinho, beleza? Então, é, cifra tá na descrição, tá? Música bem legal de tocar, eu gostei, tá? E aí eu vou estar tá passando aqui para vocês aqui os paranauê aí desse louvor, beleza? Bom, introdução Dó sustenido menor Lá Fá sustenido menor termina no Dó Sustenido Menor, ok? Então vamos lá, ó, Dó Sustenido Menor, Lá Maior, Fá Sustenido Menor, Dó Sustenido Menor, ok? A introdução é uma melodia, né, que depois vai ser cantada, né? Eu fiz aqui agudo, né? A gente vai pegar ela um pouco mais grave aqui, porque depois vai ser repetida aqui embaixo, né? E vamos trabalhando ela aí, ok? Bom, sobre o Dó sustenido menor, você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer aqui a melodia, ó. Ok, de novo, ó. Ok, aí você vai fazer, ó. Aí vai pro lá, pode ser fechado aqui ou aberto, né? Tá? Ó. Vamos mais uma vez. Bem devagar, tá vendo? Aí agora eu vou fazer mais uma vez, só que abrindo aqui o baixo igual eu fiz do jeito que eu toquei. Ó. Vamos lá. ó. Beleza, só isso aqui a introdução. Bem tranquila, tá? É só uma questão mesmo de treinar pra dominar, ok? Deixa eu jogar minha cadeira um pouco de lado, pronto. Agora vem a parte cantada, né? Tá? Que vai ser igual, tanto pra parte que a mulher canta, quanto pra parte do homem, né? Não vamos fazer acorde aqui no começo, vai ser aqui, ó. Ao que está sentado... Essa melodia é no começo mesmo, tá? Vou repetir, ó. Ao que está a sem tá do OK Aí vai fazer aqui ó lá cordeiro e leão tá Deixa eu ver se eu toquei certo né que está sentado Cordeiro No leão, você não vai cair em Dó sustenido menor, tá? Apesar de na cifra, tá dó sustenido menor. Só cair aqui, ó. Por causa da melodia, pra ficar bonitinho. Pra ficar um negócio legal. Vamos de novo, ó. Alquistar a sem Tá, do. Vai pro lá. Cordeiro e leão. E, e leão, o leão, né? Caiu aqui, ó. Aí de novo, ó. Sua glória enche a terra. Beleza? A melodia junto. E todos cantam santo, né? Lá, Fá sustenido menor. Santo, santo. santo" Dó sustenido menor. E todos cantam santo, santo, santo. Até aqui sem segredo, tá? Volta para a introdução. três vezes, ok? E aí vai entrar agora o Fernandinho cantando mesmo arranjo, tá? Não vou repetir para o tutorial não ficar muito longo. mesma coisa, só vai repetir, ok? Quando chegar na parte lá e todos e cadê? Deixa eu ver a letra. E eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Eu achei que era todos, né? Tá bom. E eles cantam santo. santo Santo, santo. Aí vai vir a parte do menino nos nasceu. Fá sustenido menor. Fá sustenido menor. Né? enrolado, né? Fá sustenido menor. Um menino nos nasceu. Dó sustenido menor. Fá sustenido menor de novo. Um filho se nos deu. Dó sustenido menor. Agora volta para o Fá sustenido menor. O governo está... Dó sustenido menor sobre os seus ombros mi e aí agora vai vir aqui um sol sustenido menor tá é... agora eu me perdi porque sem cantar é difícil na né? hora que eu me perco mesmo então vamos lá vou aranha para não tomar paulada do YouTube e abre os céus e venha o teu reino aqui essa parte então e abre os céus e venha o Dó sustenido menor teu rei de reino, né? Lá si tá só que é esse tempo que abre os céus e venha o teu reino, que abre os céus e Venha o teu reino quatro vezes, tá? E todos cantam Lá Santo, Santo, Santo, Fá sustenido menor, e todos cantam Santo, Dó sustenido menor, Santo, Santo, Mi. Tá? e aí depois só repete tá e todos cantam santo santo santo todos cantam santo santo santo tá? eu não sei se vai ser necessário tocar assim tá porque se você tiver com banda vai ficar meio bagunçado né Eu tô pensando aqui no violão, ou na bateria, né? então ó, Viu? É o lá, ó. Tá vendo? Vou pro ta Vou tenido menor e faço a mesma coisa, Em todos os acordes, ó. Aí vai ter o solo de guitarra, né? que vai ser essa ideia. Tá? Mesma coisa, tá? Aí só que o solo de guitarra ele vai acabar no Dó sustenido menor. Fazer Fá sustenido menor. E vai morrer aqui. Ó. Dó sustenido menor. Beleza? Aí agora o que, que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal. Vai deixar o seu like, vai na descrição do vídeo onde tem a cifra para você baixar né, dessa música, claro. E vai entrar lá no link do meu curso, tá? E vai se inscrever no curso também, para abençoar aqui, né? Para eu continuar postando o vídeo para você, tá bom? Tem dois cursos lá, dois valores, um deles vai se adequar ao seu bolso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Quando terminar o solo, que caiu no Dó sustenido menor. Aí a gente entra com o quê? Com a introdução. E aí a voz entra cantando, né? Santo, Santo, Santo, Santo. Beleza? Se você não quiser fazer a melodia junto, você pode só fazer o acorde. Santo, Santo, Santo. Santo Ok Aí aqui vai vir aqui um Dizem que é isso aqui, né? Eu acho que é aqui, tá? É um Si Faz parar, Pararão aí aqui é um Ré menor com sétima, tá? Deixa eu ver se consigo fazer ele de um jeito menos ruim de tocar aqui. Aqui. Tá, É né? um Ré, Sus, né? Tá? Então é uma passagemzinha que tem com crescendo, né? Faz santo, santo, Santo, Santo, Santo. Aí vem pra cá, ó. Tá vendo? Então vai ser. Você pode fazer assim que vai dar certo. Ó. Si. É, si bemol diminuto. Sol. Sol o que, mano? Lá. Olha eu ficando doido. E aí aqui ó você vai fazer o que? Você vai fazer Ré. E Lá sustenido aqui. E aqui você vai fazer Dó e Sol sustenido. Vai dar esse som. Tá vendo? Ta -ra -ra, ta -ra -ra. Beleza? Aí que chegou aqui vai acabar no dó sustenido de novo. Rei dos reis, senhor dos senhores é. Rei dos reis, senhor dos senhor vai repetir aqui milhares de vezes. Rei dos reis, senhor dos senhores, rei dos rei. É. beleza? Tudo segurando o dó sustenido menor, então é um acorde, né? Não precisa ficar aqui, né? Tocando direto. Daqui vai para todos cantam. Santo, santo Aí aqui vai ter uma mudança, tá? Vamos prestar atenção, ó E todos cantam santo, santo, santo Beleza? Todos cantam santo Tá igual até aqui, né? Santo, santo Repete desse jeito Todos cantam santo, santo, santo Todos cantam santo, santo, santo Agora na terceira vai fazer isso aqui, ó E todos cantam santo Tá? Então é Dó Sustenido menor com baixo em Lá Sustenido Todos cantam Santo, Santo, Santo Fá Sustenido menor com baixo em Lá Beleza? Você pode fazer aqui, eu prefiro fazer aqui, né? Tá? Depois vai vir Dó Sustenido menor com baixo em Sol Sustenido Beleza? Depois Fá Sustenido menor com sétima depois vai vir Lá com baixo em Mi. E depois Dó sustenido. É, Ré sustenido menor. E aí cai no Dó sustenido menor. Eu vou repetir, tá? Porque é um pouquinho encrenca essa parte. tá? Então a terceira vai ser. E todos cantam Santo. Olha a minha mão aí. Santo. Santo e todos cantam santo santo, beleza? Santo. E todos cantam santo santo santo. Oh, oh, oh, oh. beleza? Quando chegar no final aí faz a introdução uma vez, né? E aí vai entrar um lead Ok? O que é um lead? Lead é um timbre que você vai ter que procurar No seu teclado E você vai me prometer que não vai escrever aí Nos comentários William, onde que eu acho esse lead No teclado XPS30? Sabe por que você não vai escrever isso? Porque eu não tenho XPS30 aqui E eu não faço a mínima ideia De onde eu vou achar esse timbre no XPS30 Tá? William Onde eu acho esse timbre no norde? Não faço ideia. Você vai se virar e vai procurar lá no banco de lead. Beleza? Promete pra mim, hein? Tá? Aqui no MX61, que é o teclado que eu tô usando, no banco de lead, tá? Sim lead, né? É o número 7, ó. Tá? Ainda dá pra usar aqui o, o botão Kutoff, aqui, ó. Só que tem que trocar as mãos. Beleza? Então, para fazer isso é a nota Dó sustenido, tá? E é um timbre de lead, tá? Poderia ser esse, ó. Eu posso girar o... o, o os... Ó, esse aqui também dá, ó. Tem vários timbres de lead que vão dar, ó. Tá vendo? Só que aí com o Toff já não ficou bom. Vamos lá, ó. Fazer igual a uma criança mexendo no teclado, ó. Você vai ter que fazer isso, ó, tocar ó, timbre por timbre até achar algo parecido, tá vendo? O 1 aqui, ó, só que ficou fraco, né? Tá vendo? Aí eu fiquei testando aqui até que eu cheguei nesse número 7 aqui, Tá? E aí, quando você gira aqui o botão do cut off, você tem esse efeito, tá? Você vai ter que fazer lógico né um trabalho aí de rítmica para poder pegar isso tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá quem estudou pozole aí comenta aí no vídeo aí eu estudei pozole isso aqui é pozole puro tá depois vocês pesquisam na internet o que é pozole aí então ó pozole com dois l's tá e eu acho que é I, né? no final nem lembro mas faz tantos anos é coisa de velho pozole viu então vamos lá ó Aí vai ficar nisso aqui, rei dos reis. Não consigo fazer cantar, senhor dos senhores. É o rei do. Vamos travar. tá? Depois que fizer isso, vai voltar para todos que cantam Santo Santo Santo. E vai terminar na introdução. E glória a Deus. E todo mundo vai ficar feliz, vai chorar, vai se abraçar. E vai falar, nossa, que lindo. É isso que vai rolar, tá bom? Então, assim, treine, tá? Esse fraseado aqui, essa, essa frase, não, essa rítmica aqui é meio chatinha mesmo de pegar, tá? Mas, assim, se você tentar decorar a rítmica primeiro é melhor. Então, pega, um, sei lá, uma caneta, fica batendo. Tá? Até você conseguir decorar a rítmica. Depois que você decorou a rítmica, vem pra cá e... Dá até pra ouvir o barulho da tecla, né? Então, vai ser isso aqui, tá bom? Eu acho que é isso, né? Música legal de tocar, eu gostei, viu? É, bem heavy metal esse final aqui, né? É... Bom, e é isso, tá? Comentem aí no vídeo aí de onde vocês estão assistindo, né? Que faz tempo que eu não peço pra vocês falarem isso. E também fala das músicas aí, tá? Alguém pediu pra mim Corpo e Família, ó. Desenterrou, hein, essa música, hein? Não sei se vocês lembram. Eu, eu tava vendo aqui um Dó aqui, ficou bem legal, cara. Recebi o um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração... E aí eu já coloquei na lista aqui. Eu tô com mais umas alguns louvores que me passaram no, na live que eu fiz ontem também, tá? Tô colocando na lista. E fala aí, quem sabe o seu sua sugestão não pode ser atendida tá não há promessas né Tá mas eu posso atender dependendo da música tá bom gente bom é isso aí um abraço mais uma vez eu peço para você me ajudar e a forma que você tem para me ajudar hoje é comprando um dos meus cursos vindo ser o meu aluno ok então essa é a forma que você pode me ajudar hoje tá Um abraço para você fique com Deus e até o nosso próximo vídeo hein tchau!